Imagina que você gosta de beber um bom vinho. Aí você está na mesa e você tem lá a sua taça de vinho, você tem lá a sua garrafa de vinho, você tem lá o saca-rolha sobre a mesa. E você pega essa garrafa de vinho e você lê o rótulo dela. Você descobre tudo sobre aquela uva, a região onde ela foi plantada, qual é o tipo de alimento que, que é adequado para acompanhar aquele vinho. Enfim, você tem toda a teoria. Mas enquanto essa garrafa estiver ali, ainda com a rolha, você só tem a teoria. E aí, por isso é importante você abrir a garrafa, tirar a rolha, Levar o líquido até a taça, pegar a taça, levar até a boca, sentir né, antes talvez o perfume daquele vinho e só então sentir depois o paladar, o gosto, enfim, é só quando você leva o vinho até a boca e saboreia o vinho que você tem a experiência através das suas ações. Você sai de um campo de teorias que está lá no rótulo da garrafa de vinho e traz isso para a experiência própria. Quando você aplica os conhecimentos, os conteúdos teóricos de PNL ou de qualquer coisa na sua vida, você está saindo do campo de teoria e entrando num campo de ação. E isso muda a sua experiência num nível muito mais profundo e muito mais poderoso. E é assim que eu acredito que você deve agir com todas as coisas, com todas as técnicas, com todas as teorias que você tem na vida. Depois disso ela até falou, ah, então é como dirigir, é como aprender a dirigir. Você primeiro tem a teoria e depois a técnica, né, a parte prática. E eu disse, eu prefiro ainda dizer que é como você é, andar de bicicleta, porque essa teoria e essa prática tem que vir quase que em conjunto, sabe? Não adianta eu falar para você, olha, você tem que manter o equilíbrio e depois manter as suas mãos firmes no guidão e depois você tem que fazer o movimento com as pernas, onde você vai começar a pedalar. E quanto mais rápido você faz esse movimento, melhor você consegue administrar o seu equilíbrio. Na teoria, isso é muito interessante e é fácil de compreender. Colocar isso em prática é outra história. Então, vale muito mais uma prática bem feita do que um monte de teorias. Entende? E eu acredito que na vida da gente, quando a gente começa nesse mundo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, seja através da meditação, através da PNL, ou de aformações, ou do conhecimento que o corpo traz para a gente durante uma análise corporal, o importante é você colocar em prática o que é determinado ser colocado em prática e sair só do mundo do conhecimento teórico. O conhecimento teórico é importante, mas não realiza as mudanças. Não é ler um livro que te faz passar por aquela transformação possível que o livro comenta muitas vezes, através daquelas técnicas, através daquelas ferramentas. Bom... Se fez sentido para você ter esse conhecimento, eu quero te convidar a apertar aqui embaixo. Aqui, ó, por aqui por baixo. Deve ter aí um, um aviãozinho, certo? Pega esse aviãozinho, clica nele e vão aparecer os nomes de algumas pessoas. São seus amigos. Aqueles que tem uma bolinha verde do lado são aqueles que estão mais conectados. Aproveita e encaminha esse conteúdo também essas pessoas, eu tenho certeza que essas pessoas vão se beneficiar disso. E vão ficar gratas a você por isso. Então pega aí agora, clica no aviãozinho, vai aparecer essa lista de amigos que você tem, aqueles que estão mais conectados, estão com a bolinha verde do lado, clica neles, envia para pelo menos cinco amigos. Não precisa ser para a sua lista de amigos todas, não. Cinco pessoas com quem você está mais conectado aí agora. Compartilhe esse conteúdo com essas pessoas. Eu tenho certeza que isso vai... Trazer algum esclarecimento e fazer uma diferença na vida dessas pessoas também. Combinados? Então é isso. Até breve. Um grande abraço. Experimente a paz.